fazia bastante tempo que eu não vi algo assim acontecendo, sabe, basicamente um youtuber falando uma bobagem, o público reagindo ele perdendo 30 mil inscritos em menos de uma semana, cartunizando pessoal eu não conheci esse canal, mas parece que ele é bem conhecido e vários youtubers e também amigos meus também já conheciam e assistiam o cara, acontece que durante uma live ele falou algumas coisas que inicialmente os youtubers brasileiros aqui nós, né pessoal, a gente não gostou muito não, porque dá pra dizer que esse cara aí simplesmente diminuiu a comunidade inteira de youtubers brasileiros e também os canais de react que meio que todos nós somos assim, canais inferiores aos youtubers gringos, sabe? E que apenas ele, mano, o grande cartunizando, assim, faz um conteúdo aceitável. Claro que não é bem assim, né? Mas é assim. Com isso, muitos youtubers se pronunciaram e gerou uma bola de neve. De hate, no caso, porque todo mundo começou a falar sobre ele e também acabaram descobrindo mais coisas. E aparentemente, ele já devia sofrer de ansiedade, depressão, alguma coisa assim. E vazou também algumas conversas dele com outra pessoa. E nessas conversas, ele tava falando que ia tirar até mesmo a própria vida. Provavelmente por conta desse cancelamento, né? E com tudo isso, será que significa Fica que a internet exagerou no hate ou alguma coisa parecida Porque eu acho que é bem legal mesmo Principalmente nessa história aqui A gente tentar um pouquinho, sabe, ver os dois lados Que é muito importante, né Mas antes, senhores e senhoras Antes de continuarmos o vídeo, eu apresento pra vocês a patrocinadora aqui, Blaze Caso seja menoridade, idade, o cara pode pular o um anúncio Porque a Blaze é realmente só pra maiores Lembrando que a Blaze não é investimento É realmente pra se divertir Igual eu tô me divertindo aqui agora é no Crash Eu não sei porquê, mas o Crash realmente tá sendo meu favorito esses dias, pessoal Eu comecei com 1100 reais E eu imaginei que o gráfico ia subir mais uma vez, então eu joguei bastante aqui, 300 pila. Lembrando que tu pode perder o teu dinheiro, cara, até porque, olha ali. Antes de dar certo, gente, várias vezes o gráfico crashou no 1.28, no 1.8. Então tu tem que jogar realmente com responsabilidade. Enquanto eu falava aqui, gente, o gráfico já tava subindo. Então continuou subindo, subindo, cara, e eu finalmente tirei. Eu podia ter sido mais ganancioso e querer mais de mil, mas é aquilo, cara, eu poderia perder tudo. Mas milzão já é muito, hein? Se você também quer se divertir na Blaze, cara, usa meu código aí, Utopia. E pra depositar, tá, tem esse monte de opções aqui, mas cartão de crédito e piques entra na hora. Não esquece, Utopia, e bora pro vídeo. Ah, mano, eu odeio canal de react é o tipo de conteúdo mais easy tudo to de todos os tempos Pronto, escolham aí cara vale lembrar que eu não gosto de nenhum deles ok cuidado mente cuidado com o que mano Assim, ele não gostar de canal de React, sabe, é uma coisa normal. Assim como tem gente que pode não gostar, por exemplo, de canal de opinião. Entretanto, tem seus poréns. Aparentemente, ele não gosta desse tipo de conteúdo aí, não porque ele não é o público-alvo, porque ele não gosta de assistir. Mas, ele não gosta de canal de React porque, entre aspas, é fácil de se produzir um tipo de vídeo assim. isso é algo que entra na cabeça de algumas pessoas que eu realmente não entendo, que tipo, por um conteúdo ser mais fácil de ser feito, ele tem menos mérito e até mesmo não deve ser assistido. E eu acho isso bem ridículo. Primeiramente, porque esse negócio de fácil, sabe, é meio relativo. Pra mim, por exemplo, fazer React, cara, mostrando o rosto seria muito difícil porque eu não gostaria de mostrar meu rosto, sabe? Eu realmente não acharia fácil fazer um vídeo assim. E aí já é uma dificuldade, sabe? Já é algo que torna pra mim difícil. Igual o match né, do cartonizando que também não mostra o rosto. É claro que tem pessoas que também fazem React, né, sem mostrar o rosto, como por exemplo, o VTuber e tudo mais. Mas a questão é que, querendo ou não, com certeza o React agrega em alguma coisa. Senão as pessoas só iriam assistir o vídeo normal e não o React, né? Não faz sentido. O legal do React, geralmente, é por duas coisas, assim, pelo menos pra mim. A primeira é que tu não tá assistindo um vídeo sozinho, tu tá assistindo com alguém. E segundo, porque geralmente essa pessoa pode adicionar coisas, seja comentários ou simplesmente tu tá vendo a reação dela. Às vezes tu gostou muito mesmo de um vídeo e tu também gosta muito de uma pessoa e tu quer ver a reação dela assistindo. A gente faz isso com pessoas que a gente gosta, assim, pessoalmente. Imagina com youtubers, então, né? E uma hipocrisia do Matt é que ele diz que esses canais aí estão fazendo dinheiro às custas dele. Mas quando é um youtuber grande que tá reagindo no canal dele, ele até recomenda outros vídeos pro youtuber grande reagir. Porque aí ele sabe que vai favorecer ele. Tipo, Tu odeia, mas quando é um youtuber grande, tu quer que ele veja outros vídeos. Porque tu sabe que isso vai te ajudar, tá ligado? Beleza. Esses vídeos são iguais, eu tô entendendo. Mano, é tudo podre, velho. É tudo versão copiada dos Estados Unidos. What the fuck is this? <risos> Copiando youtuber americano, claro. Mano, é tipo uma versão inferior, tá ligado? Do YouTube americano. A versão... O YouTube BR. É, é, é isso que vocês têm que lidar todo dia, cara. É isso que vocês têm que lidar todo dia. Sim, todos os youtubers que estão no em alta do YouTube São tudo podres e cópia de gringo Ele simplesmente vê um monte de thumbnail O título assim e julga como algo inferior É isso que vocês assistem todos os dias? Em relação a que realmente muitos youtubers brasileiros Assim se inspiram em youtubers gringos A gente sabe que isso aí realmente é uma realidade Absoluta e acontece mesmo, eu já falei sobre isso Os milhões de vezes aqui no meu canal, cara, e também Geralmente tem seus motivos, muitas vezes Os youtubers brasileiros assim não tem condição De ter uma qualidade tão boa, quanto a de outros países Tanto por receberem muito menos Cara, conta também pelo custo de vida, e Talvez vocês não saibam, mas esses canais aí, cara, gigantescos, gringos, eles também tem uma equipe gigante que trabalha com eles, sabe? É outra história. É que nem aquele vídeo que eu falei em relação ao Balian e o MrBeast, que o Balian nunca vai conseguir fazer um vídeo com a mesma qualidade, entre aspas, sabe, do MrBeast, porque o maluco gasta um milhão de dólares por vídeo. É algo totalmente irreal, mano, Para qualquer youtuber brasileiro. E desmerecer todos nós desse jeito é realmente meio sem noção e parece que vem de alguém bem privilegiado, assim, que tem tudo nas mãos e não sabe a realidade e a dificuldade de muitas pessoas. É claro que críticas são válidas, e eu critico muita gente mano, critico o Rezendível por literalmente pegar uma thumbnail do MrBeast e botar a cara dele ali mas eu entendo, por exemplo, que o resende tá fazendo diferença nos vídeos dele, sabe o cara tá querendo ou não revolucionando no Tubi Brasil. só que ele copia muito o cara lá né mano, a gente consegue reconhecer os lados, diferente do Matt, é claro e com isso ele virou uma piada, o pessoal transformou ele em meme, assim, por ser adorador de gringo inclusive, a cada três frases mano, ele fala uma frase em inglês, pra gente ver como que ele é superior, assim, e não gosta de brasileiros, eu li um tweet que inclusive ele tem vergonha de onde ele mora? E por isso que ele muda o sotaque, mano. Tipo, que? quem faz uma coisa dessas, meu Deus? E agora que eu parei pra pensar, né, mano? Matt, será que era Mateus, só que ele prefere gringo? Oi, Matt. Eu não tô zoando os Mateuses aí, porque eu também sou Mateus, tá? Com H. E depois de toda a repercussão, ele postou isso aqui no Twitter. Eu peço desculpas pelo modo que eu agi, mas eu ainda acredito que reacts são um tipo de conteúdo que não quero o meu conteúdo relacionado com. Faltou uma entre parênteses ali, a não ser youtuber grande. Eu, inclusive, dei exemplos na live de como fazer reacts bons. De como eu gosto de vê-los Por favor né mano Que bom que ele botou isso Em relação a como eu gosto de vê-los Porque ele meio que não pode ensinar Assim alguém a fazer reacts bom Por assim dizer Ele pode ensinar as pessoas A fazer do jeito que ele gosta Porque bom é relativo Se não fosse bom Talvez não teria tanta visualização Sabe? E ele não reclamaria Que outras pessoas Estão ganhando dinheiro Assistindo os vídeos dele Será que não é algo Que a gente pode pensar? Eu não quero que meus vídeos Que demoram duas semanas A dois meses de trabalho Sejam reenviados Em menos de um dia Do lançamento dele Nenhum desses reacts Inclusive me pediram permissão Para usar meus vídeos Isso aqui é interessante porque, tipo, não é porque tu demorou dois anos Fazendo um vídeo, que a pessoa que tá assistindo o Teu vídeo tem que demorar dois anos pra assistir Tá ligado? E muitos dos reacts que ele passou Ali em cima, por exemplo, ele fazia um vídeo de 25 minutos, cara, e o react era de 50 Porque a pessoa realmente adiciona coisa mano Mas se ele não quer que ninguém reaja Pra mim, eu acho que tá tudo bem, é o direito dele, não é? Tipo, se eu acho nada a ver, mano, é óbvio Que eu acho, mas escolher que ninguém Faça react de ti e chamar esse tipo De conteúdo de podre e falar que é fácil E tudo mais, mano, é bem diferente. E na minha opinião Foi aí que ele pecou, não pelo fato de não queremos pelo fato de, tipo, desmerecer. Sendo arrogante, cara e babaca e sem conseguir ver o outro lado. Mas será que por conta disso ele merece ser tão cancelado assim também? Acabar com o canal dele coisa pior? Na minha visão, é claro que não. Naturalmente, eu acho que vai ter um monte de gente zoando, fazendo piadinha e meme. E se eu acho que ele pode ter a possibilidade de olhar pra um canal e de podre, falar que é fácil durante uma live com um monte de gente, será que as pessoas também não podem zoar ele por conta dessa atitude? E é claro que eu tô falando zoar, mas tem gente que pega mais pesado, sabe? Falando que todo mundo odeia o cara e sei lá o quê. E não, eu não concordo com isso. eu não odeio odeio esse cara, tá ligado? Na real, eu espero que ninguém odeie, mano, porque eu não odeio ninguém, sabe? Imagina ter ódio por uma pessoa, cara, por conta de uma opinião alheia. Afeta mais a ti mesmo do que a pessoa em si. Porque é tu que vai estar tá com o sentimento e não ela. Ele botou no final que tava sob medicamento e claramente não tava muito bem. Mas ainda assim, mano, as pessoas continuaram meio que odiando o cara assim muito. E falando que odeia, sabe? E eu acho que isso aí é, cara, não sei se é errado. Mas será que falta um pouquinho de empatia, talvez? Literalmente, do mesmo jeito que ele também não teve empatia com os outros canais. As pessoas fazendo a mesma coisa. Que, que elas querem, sabe, falando essas coisas? Qual será que é o propósito? Porque depois de um certo momento, a gente tá falando só de cancelamento por cancelamento mesmo. O cara já entendeu que falou bosta, mano, e teve atitude de criança. Mas a gente vai continuar jogando ódio nele? Porque a gente tá no Twitter e, sei lá, cara, vai ganhar alguns likezinhos? Sim, eu acho ele um otário, cara, por ter essas opiniões assim, contra a comunidade YouTube Brasil. E eu também acho a opinião dele sobre hack, a mesma visão, sei lá, cara, de uma pessoa conservadora de 120 anos. Mas será que eu posso escolher não odiar ele e não jogar hate sobre a pessoa? E sim só atacar as ideias. E tentar fazer elas mudarem porque eu acho que eu falando isso cara, eu vou contra as muitas pessoas que só querem cancelar sabe só querem ódio e cancelamento não importa se o cara percebeu a merda e tá sob medicamentos eu vou continuar atacando o cara porque é isso que eu quero sim é exatamente isso que eu sinto que tá acontecendo depois de fazer uma conversa que o Mesh teve com alguma pessoa e eu não vou mostrar aqui até porque foi deletado e tudo mais que o cara tava absurdamente mal pensando em tirar a própria vida e olha onde chegou ele dá uma opinião tá ligado que eu já falei que discordo, sim mano eu acho que todo mundo deve discordar mas não passa disso Opiniões divergentes Que certamente, cara, ele vai mudar ou já mudou? Mas mesmo assim, vem aí Perseguição infinitamente, cancelamento infinito O nome dele nos trends do Twitter por uma semana E será que eu tô pensando errado aqui ou isso é demais? Sim, eu discordo do cara como eu já falei milhões de vezes E eu valorizo o Brasil aqui, mano É nós, tá ligado? Mas eu não quero que o cara tire a vida Quando ele fala que tá sob medicamentos E eu já ataquei as ideias e não as pessoas Por que continuar? Por que continuar? Eu, eu não sei, mano Bom, eu quero saber a opinião de vocês Porque sinceramente Cara, eu acho que tô meio confuso em relação a isso Talvez a internet tenha dois pesos e duas medidas Porque tem gente que fez muita coisa pior E tá por aí soltinho ainda, né, fazendo vídeo Enfim, até a próxima aí, tchau, tchau.